Você sabe a diferença entre desejo e necessidade? Quando nós oramos, nós pedimos o que queremos ou o que precisamos. E o que é seguir a orientação do Espírito e qual é a importância disso para a nossa vida de oração? Fique até o fim do vídeo e você verá que entender isso tudo vai transformar da água para o vinho a sua vida de oração. Oi, eu sou o Burjack e o vídeo que você está assistindo agora é o recorte dos melhores momentos do nosso pequeno grupo virtual, que acontece todos os sábados às 16 horas pelo Zoom. Se você quiser participar, é só me mandar um oi pelo WhatsApp, o link está na descrição desse vídeo. Se não quiser perder nenhum conteúdo aqui do canal, é só se inscrever e autorizar as notificações apertando o sininho, e se puder, já deixe o seu like, por favor. Porque o nosso coração é a residência do que não presta. Porque o nosso coração ele é corrompido. Então aquilo que procede dos do nosso, nossos desejos, eles estão sob júdice. Ou seja, estão sob um olhar é, de cuidado e de preocupação. E eu explico por quê. Porque o nosso coração é propenso a atender as necessidades da carne. Não sou eu que digo. Vamos lá ao apóstolo Paulo. Gálatas 14 Capítulo 5, um texto conhecido aqui. Gálatas, 4, perdão, Gálatas 5, versos 24, diz o seguinte, é isso mesmo? 24, 23. Aquele, aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Aí você pode perguntar, tá... Como é que é seguir a orientação do Espírito em todas as áreas da nossa vida? Quando é que eu sei se estou seguindo as orientações do Espírito em todas as áreas da minha vida? Aí eu volto um pouquinho no verso 16 e ouço Paulo dizendo, por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida, deixem que o Espírito guie a sua vida. E assim vocês não satisfarão os anseios da natureza humana. Então, a nossa natureza, a natureza humana, ela tem desejos. São desejos que são contrários aos desejos do Espírito Santo, porque esses desejos da natureza humana são para cumprir uma satisfação pessoal, mesmo que ela seja realizada de forma coletiva, mas é uma satisfação que tem como primazia atender uma satisfação minha, não a satisfação de todos. Então, eu não posso, por exemplo, achar que algumas coisas que estão relacionadas, é, alguns pedidos que são colocados diante de Jesus, que não atendem, ao nosso, porque o pão é nosso. Eu posso, é, guiado pelo Espírito Santo, pedir uma cura para uma, a minha enfermidade, mas a cura da minha enfermidade é uma cura para o nosso, porque a minha família, os nossos amigos, todos serão beneficiados com essa cura. Todos serão beneficiados com essa cura. Então, nós somos beneficiados por Deus, por essa manifestação de Deus atendendo esse pedido. Então, como é que eu sei que o pedido está procedendo? é um é, Porque desejo, explicando, dizendo outra vez, desejo é diferente de necessidade. Então, os nossos desejos procedem do coração. E o coração responde à nossa natureza humana. E a nossa natureza humana é contrária ao Espírito Santo. Agora, quando é a nossa natureza humana está falando... Não é a natureza de Cristo em nós, porque em nós, vou tentar dividir, vou dividir a tela aqui para mostrar para vocês é, uh, de forma gráfica como é que isso funciona. Então o que é que a nova O que é que, a, o que, o que, que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo em Gálatas capítulo 5, verso 16, em diante, ele está dizendo o que? Ele está dizendo que existem... Existem dentro de nós, isso aqui somos nós, ok? que sou eu, é você, somos todos nós. Dentro de nós existem, existe, simultaneamente, uma outra, uma outra é, natureza. Então, essa natureza, essa casca aqui, é, é a velha natureza. E essa, e essa outra casca aqui é a nova natureza, a nova natureza, nova natureza, ok? Velha natureza e nova natureza. As duas estão vivendo dentro do mesmo ambiente, você aí e eu aqui, são os mesmos ambientes. Ele diz que essa velha natureza aqui, ela está propensa a ouvir a carne. E ele está dizendo que essa nova natureza que está aqui, ela está propensa a ouvir o Espírito Santo. Ela quer ouvir o Espírito Santo. Ocorre que, muitas vezes, nós damos lugar para essa, essa velha criatura que está aqui falar. Agora, vai comigo aí em, Galata, em Colossenses capítulo 3, no verso, 1, no verso 5 e diante. Colossenses capítulo 3. No verso 5 em diante, Paulo vai dizer o seguinte, portanto façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de você. Olha só, o que Paulo está pedindo é para que você todos os dias passe uma borracha nessa velha criatura que está aqui, que ainda está junto de você. Não era para fazer isso, vou fazer de novo aqui, Peraí. aí. Não era para fazer isso, não era para fazer isso, vamos lá. O que Paulo tá dizendo é apague, a... o que ele tá dizendo é apague todos os dias a velha criatura, todos os dias, todos os dias, apague a velha criatura para que a nova criatura sobressaia sobre a velha. É isso que ele tá falando em Colossenses capítulo 3, no verso 1 em diante. Ele diz, é Colossenses 3, 5 aliás, de 5 em diante, ele tá dizendo que essa velha criatura, essa nova criatura, ela precisa ter espaço para poder irradiar quem é ela é. Isso só vai acontecer quando ela for totalmente dependente do Espírito Santo, o que ele diz aqui em Gálatas capítulo 5, verso 16. Andem no Espírito, como dizem algumas versões, outras versões dizem sejam guiados pelo Espírito Santo, lá em Gálatas 5,16. Porque se você for guiado pelo Espírito Santo, você não vai satisfazer os desejos da carne. E a gente satisfaz, satisfazendo os desejos da carne, a gente não vai satisfazer os desejos de Jesus, porque os desejos de Jesus estão ligados, são simultâneos, são iguais aos desejos do Espírito Santo. Quem é guiado pelo Espírito Santo é como se estivesse andando com um GPS. Você está numa cidade que você não conhece e você quer chegar ao desejo do Espírito Santo. Aí o Senhor vai, o Espírito Santo vai dizendo, vá à direita, vira à esquerda, a 200 metros, mantenha-se à direita. Na, na, na rotatória, pega a segunda saída à esquerda, mantenha-se à direita. Agora você vai entrar à esquerda, mantenha-se à esquerda, 200 metros, entre no desvio. Não, não, não, não desvia, vai reto. <risos> Então, a orientação que nós recebemos do Espírito Santo, a orientação que nós recebemos, viver e ser guiado pelo Espírito Santo, é não ser guiado pela carne. Agora, quando é que nós somos guiados pela carne? Quando nós não somos guiados pelo Espírito? É por exclusão, porque ou você está por um ou você está por outro. Mas como eu sei que eu não estou fazendo a vontade da carne, por exemplo, ou fazendo a vontade do Espírito Santo? Não, é muito complicado de saber. Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Obrigado por isso. Se puder deixar o seu like, vai ajudar este canal a auxiliar no desenvolvimento espiritual de mais pessoas. Não saia sem assinar o canal. Grato por poder servir a sua vida de alguma forma. Ah, obrigado por ter dado play.